Olá pessoal, quem está falando aqui é Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. Estamos no diário da mentoria de IAC, número 4. Vamos falar as coisas que aconteceram na última semana da mentoria. Então, as coisas mais relevantes que aconteceram na mentoria é que a gente começou a tratar os módulos do Terraform de uma forma mais madura. Está começando a fazer, a gente já, já tem um CI, está começando a fazer validação estática, já está começando a pensar em validações mais elaboradas. né? E tem um PR agora, no momento, que a gente está tá revisando, te, tratando os últimos detalhes, de que a gente está fazendo um local stack. A gente subiu uma espécie de AWS local para testar o módulo do S3, que é o módulo que cria buckets no S3. Então a gente está tá fazendo coisas muito avançadas de Terraform, coisas que na maioria dos lugares que eu já passei, a gente não chegou a fazer. Então a galera que está na mentoria está exercitando, está tendo oportunidade de, de, de, de interagir com algo bem comum, e que é algo que deveria ser utilizado na maioria das empresas. A gente está fazendo um teste no pipeline, os pipelines estão testando. Uma outra coisa que também está acontecendo, a gente está colocando um teste no doco, um teste automatizado. Como a gente está fazendo o deploy do doco com zero downtime, a gente está colocando um check automatizado no processo do doco. A gente começou agora a descobrir... A gente descobriu que tem alguma coisa do allowed host no Django, que a gente está fazendo deploy de uma aplicação Django, né, que ele tem um certo conflito com esse cheque, porque o cheque é feito direto no, no IP do container, e por isso o allowed host dá problema. Então a gente está nesse exato momento mandando o PR para a aplicação, para ela se comportar de uma forma diferente e aceitar esse tipo de requisição. Está sendo muito legal porque a gente está conseguindo entender um pouco mais como é que funciona a infraestrutura baixa do, do, do Doku e também do, do Django. Né? Então está sendo muito legal esse exercício, não só a tecnologia em si, mas o processo de review, o processo de entrar em contato com a comunidade, de entrar em contato, nesse caso, com o fornecedor, né? o Doku, é, Django e por aí vai, e com base nisso resolver os problemas. Está sendo muito proveitoso. Uma última coisa que eu não, deixi, não, não posso deixar de falar, né, é o apoio e a participação das, das pessoas que estão na mentoria. As pessoas estão abrindo o ticket, tem pessoas revisando o ticket, sem qualquer, sem qualquer coisa de, ah, tem que fazer isso. Não, a galera está fazendo de forma completamente altruísta, completamente orgânica. Isso é muito bom, pessoal. Se você está interessado em fazer a mentoria, ou tem qualquer dúvida e afins, manda um comentário aqui embaixo, ó, comenta aqui embaixo. Por favor, compartilhe esses vídeos nas redes sociais, faz esse vídeo chegar nas outras pessoas para a galera perceber o que é está que rolando e as oportunidades que ela pode ter fazendo a mentoria. Tá? E se você tem qualquer dúvida, se não sabe o que é a mentoria, você está aqui meio perdido no vídeo ainda, aqui na descrição eu vou colocar um link com mais detalhes sobre a mentoria, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.